Voltando aqui com mais um vídeo no canal Apostador Recreativo, e nesse vídeo aqui eu vou complementar é, basicamente o último vídeo que eu fiz sobre a Neteller, onde eu falei que tem algumas alternativas aí para substituir a Neteller, já que a partir do dia 28 de fevereiro, ela não mais aceitará nem depósito nem retirada de brasileiros, né? ou seja, de pessoas que vivem no Brasil em casas, esportivas. Então, para mim continuar apostando, eu que sou apostador recreativo e não profissional e gosto de apostar em várias casas, é, principalmente por conta das minhas técnicas, além de bônus e outras técnicas. Então, eu utilizo várias e várias casas. Então, eu já falei nesse vídeo aqui. São duas, é, são duas opções basicamente, que é a EcoPass e uma plataforma para mim apostar em várias casas ao mesmo tempo. Então vou mostrar nesse vídeo aqui essas duas alternativas de forma bem resumida. Primeiro aqui é a Ecopass, ela é uma carteira eletrônica é, aceita em várias casas, é muito semelhante à Neteller, quem utiliza a Neteller não vai ter problema nenhum em utilizar a Eco A Ecopass aqui ela tem várias funções normais igual a Neteller, como por exemplo, você pode enviar dinheiro, para outra conta Ecopaz. Para isso você precisa ter uma conta Silver. E para ter uma conta Silver, basta verificar a conta. Abriu a conta, enviou seus documentos, pronto, você tem uma conta Silver. Já pode enviar dinheiro para outras pessoas. Isso é importante porque, por exemplo, quando você for retirar o seu dinheiro aqui, a única forma de retirar é através de transferência bancária. Mas você pode também enviar para outra pessoa que queira comprar, ou mesmo quando a Ecopaz for adicionada, é, em algumas empresas, como por exemplo a Mr. Money, você pode ir lá e vender o seu Ecopass e retirar o seu dinheiro é, através da Mr. Money para a sua conta bancária. Então, é, resumindo aqui a Ecopass, vamos ver algumas funções aqui. Para depositar é muito simples. Por, no momento eu estou depositando é, através de, de, de cartão de crédito, mas também é possível através de transferência bancária. Outro método muito bom aqui também é através de criptomoedas, não apenas bitcoins, mas outras criptomoedas. Eu ainda não utilizei, mas esse aqui vai ser o principal método para mim fazer os depósitos. É, não apenas bitcoins, mas outras criptomoedas. Eu não utilizei ainda, mas é, um amigo meu já utilizou. Aqui diz que não tem taxa nenhuma, tem um asterisco aqui né, apontando para um link. Fui lá nesse link, olhei, aqui também diz que para criptomoedas não tem taxa nenhuma. Porém, um amigo meu que já utilizou, ele disse que tem uma taxa aí de 25 dólares, não importa o valor que você deposita. Aí tem que fazer as contas se vale a pena depositar por criptomoeda ou não. Para mim vale a pena, muito mais fácil, muito mais simples. E o dinheiro vai ficar aqui na Ecopaz, eu vou poder distribuir nas casas, vai ficar rodando. E esses 25 aí eu ganho com o tempo aí. Então essas formas principais de depositar, para retirar é apenas através de transferência bancária. Ou a melhor opção aí, para mim... Pelo menos vender para outro apostador ou para outra pessoa qualquer que queira comprar. É, aqui também é possível pedir o ECOCARD, que é o cartão deles. Apesar de que está escrito que o cartão é apenas para países da União Europeia. Mas eu consegui pedir. Não sei se chegará até aqui, mas eu pedi. Para depositar de aqui é muito fácil. Se você quiser adicionar um cartão, você vem aqui em opções de pagamento. E lá você adiciona seu cartão coloca lá todos os seus dados, vai gerar aquela cobrança pequena né de um dólar, dois dólares, apenas para confirmação do seu cartão. Né? Vou até explicar aqui um pouco mais, para quem não tem o costume, você clicando ali, opção de pagamento, eu já tenho dois cartões adicionados, não sei quantos eu posso adicionar, se não me engano são cinco, você vai adicionar, e depois que você adicionar, será cobrado aí no seu cartão, e depois que for cobrado aí, você volta aqui no site para ativar o seu cartão e você tem que colocar o valor que foi cobrado. Um detalhe, aqui não está sendo mostrado para mim porque eu já ativei meus cartões. É, um detalhe, quando você for colocar o seu valor, você não precisa fazer nenhuma conversão. O valor que foi cobrado em reais, você vem aqui, escolhe a moeda reais e coloca também o valor em reais. Pronto, já foi é, ativado o seu cartão. É outra coisa que é interessante também, que você tem apenas uma conta, mas dentro dessa conta você pode ter outras contas em outras moedas. Como, por exemplo, a minha moeda é em dólar, mas eu, se eu quiser abrir outra conta em BRL, né, em reais, em euro, qualquer outra moeda eu posso abrir, se não me engano, eu posso abrir acho que mais de 30, mais de 30, uh, 30 contas em outras moedas nesta mesma conta apenas com esse status VIP aqui mesmo, esse status de silver, né? Aliás, VIP não, status é, silver. Para abrir outras contas, você tem que entrar em contato com eles aí e pedir para eles uh, liberarem aí para você, beleza? Então, esse é um resumo aí da Ecopass que eu estou utilizando, principalmente porque depois da Netela Screw, das carteiras eletrônicas, ela é a mais é, utilizada. E a outra forma aqui que eu vou utilizar, e já estou utilizando também, é a Sport Market que é uma plataforma onde você pode apostar em várias casas ao mesmo tempo, como você já vê aqui algumas dessas casas. Então é muito simples, você abre uma conta aqui vai lá verificar a sua conta, depois de verificar sua conta, você vem aqui em Minha Conta para você fazer o depósito. E aí dentre os depósitos tem várias opções, entre elas, Neteller né, e Bitcoins, que eu separei como os principais aqui para mim. Neteller, como eu disse, a partir do dia 28 de fevereiro não mais deixará você depositar nas casas de apostas. Porém, Sport Marketing não é uma casa de aposta. Eu acredito que os serviços continuarão aqui para os brasileiros, para quem vive no Brasil. Não tenho certeza disso, é só esperar até o dia 28 de fevereiro. Mas como aqui não é uma casa de aposta, eu acho que não tem nada a ver. O serviço vai continuar. Se não continuar, não tem problema. Tem bitcoins aqui. E de repente eles também até colocam é, ecopass. Mas eu acredito que a Netela vai continuar. E também a Screw. Lembrando que Netela e Screw são da mesma plataforma. Então aqui também temos umas comissões. Né, que é importante saber aqui na Sport Market. Antes de mais nada. Tem aqui o valor do depósito. Que tem as comissões. Então você paga 1% quando depositar. E quando retirar também. O mínimo que você vai pagar é 10 dólares. Quando depositar e quando retirar. Estou falando aqui principalmente quando depositar para o Neteller, que é a carteira que, que eu utilizei para depositar aqui. Tem algumas comissões que algumas casas aqui cobram. Você já viu aqui, BetDAC, Betfair e todas as outras. Mas mesmo assim as comissões costumam ser menor do que se você apostasse individualmente na casa. Como por exemplo, Betfair, ela cobra 6.5% da maioria dos apostadores. E aqui você paga apenas 2,3%. O mesmo para a BetDAC, que cobra 5%, mas a BetDAC não aceita brasileiro fazer cadastro diretamente nela. Só por aqui é possível apostar nela. É, a Matchba Matchbook aqui cobra 1,8%. Aqui já é diferente, se você apostar diretamente na casa, cobra 1,5%. Algumas casas aqui você nem consegue apostar, só consegue apostar por aqui mesmo. E tem essas aqui, que nós já costumamos Utilizar essas duas, pelo menos eu, Pinnacle e Sbobet Aqui é onde você vai fazer as apostas é, No menu esquerdo você escolhe aqui o esporte que quiser Mais abaixo escolhe o país, a competição, etc Se você quiser achar algum time, você digita aqui o nome do time Vai aparecer a referência aí, vou digitar aqui, é Real Madrid Já apareceu aqui, eu já fiz isso antes Então você clica aqui ó, e vai aparecer aqui embaixo Já está aqui porque eu já tinha feito isso antes Então aí você vai fazer lá a sua aposta, beleza? Você fazer sua aposta é simples, escolhe qualquer mercado aqui. Aí você tem que apostar o um mínimo de 25 dólares em qualquer casa aqui, com exceção da Pinnacle. Na Pinnacle tem que ser no mínimo 50, senão você não consegue é, fazer sua aposta. Sua aposta não vai ser aceita. Em todas as outras 25, na Pinnacle 50. Porém, na Pinnacle é, você aposta 50 se a hora estiver de 2 ou mais. Se a hora estiver menos, você tem que apostar um valor que vai gerar 50 é, dólares de lucro, entendeu? Então, vamos supor que nessa odds de 1.54, para facilitar a conta, vamos dizer que a Pinaco esteja aqui, ela não está, vamos supor que ela estivesse 1.50 na odds. Então, 1.50 aqui, você não vai ter como apostar 50, você teria que apostar 100, que daria um lucro de 50. Então, é assim que funciona aqui as apostas quando você escolhe a Pinnacle. É, aqui não tem todos os mercados que você encontra nas casas, por exemplo, se você for apostar na Pinnacle ou na Sbalbet, como eu costumo apostar bastante, alguns mercados não se encontram aqui, você tem que ir diretamente. Na casa Tem vários outros truques é, Várias outras funções aqui Que eu não vou explicar nesse vídeo Porque esse vídeo aqui é mais para explicar As alternativas que eu vou utilizar Para ficar no lugar da Neteller Então simplesmente são essas Sport Market e Ecopies Beleza? Então agora vamos é, saber quais casas Aceitam essas duas opções Além de criptomoedas Que eu também posso utilizar em alguma casa Então já temos aqui É uma tabelinha que eu fiz aqui as casas de apostas que aceitam Ecopais, coloquei apenas as casas que eu utilizo ou irei utilizar, beleza? Então aqui são casas que eu utilizo para algumas técnicas aí, bônus, etc. Então você vê aqui do lado esquerdo, né? Você pode pausar aí, dar uma olhada se tiver alguma casa que você utiliza. É aqui do lado esquerdo são as casas que aceitam ecopais Aqui na, na coluna B, as casas que a, utilizam a plataforma Spot Marketing. Aí tem vários aí, Sbobat, Pinnacle, é, Matchbook e etc. Você pode ver aqui que a Pinnacle, por exemplo, ela aceita tanto na plataforma, ela é, eu posso apostar lá, quanto também diretamente no site, porque ela aceita ecopais. Ecopies. Infelizmente, a Sbobat não aceita Ecopies. É, seguindo aqui em frente, nós temos outras casas onde você pode apostar por criptomoedas. que A maioria aceita Bitcoins, mas... A Batch Online já aceita outras moedas, se não me engano aceita Dash, Litecoin, não lembro o que mais. A Bovada e, Bo e Bodog, eu acho que a bombete Bo também já adicionaram é, Bitcoin Cash. Então quer dizer, as casas estão adicionando aí cada vez mais moedas. E por último aqui eu coloquei outros métodos, são casas que eu terei que buscar outros métodos para depositar nelas, como por exemplo... A 888, que é uma casa que eu utilizo bastante, coloquei a Unibet aqui, que eu não tenho utilizado, porque elas têm odds iguais. Mas eu utilizo a 888 e não achei outro método para utilizar nela. Nela, é... nela, na Bet365, eu terei que fazer o seguinte, ou deposito por boleto, ou eu deposito pela Entropay, utilizando o cartão da Ecopaz. se a Ecopass... É, me enviar o cartão de fato Se ele chegar para mim, eu posso tentar fazer isso Depositar pela Entropay e, Utilizando o cartão copaz. Mas aí a retirada teria que ser por transferência bancária A 12bet é uma casa que eu utilizo bastante também ela, Mas ela tem casas espelho Ou seja, casas com odds iguais que são a 10bet e a netbet, ou seja, então eu não perco tanto assim se eu perder a 12bet, e eu só tenho como depositar lá através do cartão de crédito. É, voltando aqui a 888, esqueci de falar, ela tem uma outra casa aqui que tem odds iguais e aceita a Ecopies, que é a 32red, mas a 32red limita muito rápido e bota uns limites muito baixos, não, quase que não dá para apostar nela durante muito tempo, então a 888, para mim, faz muita falta. A bet365, para falar a verdade, não faz tanta falta assim, mas eu posso apostar, é, depositar nela através da Entropay utilizando o cartão Ecopass. BetClick faz solta pra caramba pra mim. E aqui a melhor forma seria depositar através de cartão de crédito. Outra casa aqui que eu poderia botar na lista. Seria a Sibobat, que eu já falei. Que ela... Eu posso apostar através da plataforma. Mas a plataforma não tem todos os mercados que a SBOBET oferece. Então a Sibobat é uma das casas aí que eu já pedi e retornarei a pedir para elas adicionarem a EcoPass, porque facilitaria bastante. E aqui do lado, algumas outras casas que eu utilizo mais para retirar bônus. Basicamente, são três casas, né? Aqui a BetBull SportingBet, porque ela tem odds iguais. E a Batmont, ambas utilizam é, EcoPass. Já também, a, além, além de no caso da Batmont, eu também aceitar Bitcoin. E tem aqui a. Play bonds, que eu terei que utilizar é, depósito bancário, aliás, transferência bancária ou boleto bancário. Então essas aí são as casas que eu mais utilizo e as formas que eu utilizarei para apostar nela. Principal mesmo é Copas, beleza? Então essas aí são as soluções é, para continuar apostando sem é, sentir falta da Neteller.